Então não me é, que eu tenho um quadro no bolso. Qual é que tem a ver? Boas pessoal, daqui é o E vamos lá então para mais um Como Jogar. Hoje eu e o Sui trazemos... Cash Guns, jogo de 4 ou 8 jogadores, muito rápido, muito divertido, uh, muito rápido de aprender uh, e acho que vocês vão gostar do Party Game e vamos então lá começar o nosso como jogar. Vamos começar explicando-vos uh, os componentes do jogo. Uh, em primeiro lugar podemos ver, temos as personagens, existem 8 personagens diferentes, hoje, Uh, vamos fazer uma coisa contra as regras, vamos, vamos tentar explicar o jogo uh, usando aprendos de, de jogadores, Usando no mínimo ser 4 para os jogadores, e digamos que eu serei o Pedro, o nosso sujo será a Nikita e, e tu serás o Dick. Ok. Podem ver, elas têm um pequeno suporte para se aumentarem de pé. Isto será a parte importante do jogo. Temos também outro que é a mesa do padrinho. Uh, que também fica de pé, que tem o, o auxiliado de jogo uh, na, na traseira. Depois temos as pistolas. Podem ver que o jogo traz 8 pistolas de, de esponja, uma espécie de esponja, que tornarão o jogo um pouco mais divertido. Temos várias feridas. Podem ver uh, que eu apenas estou com 3, que é o suficiente. Para, para explicar o jogo. Uh, temos aqui o diamante. Vale 60 mil dólares. Que é para quem tiver mais diamantes no final do jogo. Temos as cartas click e as cartas Bang. Podem ver, uh, a parte de trás é igual. Temos a carta do padrinho. Uh, e depois temos as cartas de saque. Uh, há cartas de saque que são dinheiro, como temos aqui os 5 mil, uh, os 10 mil e os 20 mil. Cartas de quadro, cartas de diamante, uh, cartas de ganhar bens e cartas de corações Pronto. Isto são os componentes que existem no jogo. Existe mais um, mas eu falei sobre isso no final, que é para, era é um, outra versão do jogo. Não outra versão, mas... Para mais avançados com, é, que têm poderes especiais. Ok, vamos então. Primeira coisa é uh, escolher a, a nossa personagem. Digamos, como eu disse, eu sei o Pedro, Xui será a Nikita e tu serás o Dick. Uh, teria que haver pelo menos mais um jogador, mas vamos explicar o jogo com isto. Depois, damos 5 cartas Clique e 3 cartas Bank a cada um dos jogadores. Uh, e cada um fica com essas cartas de face virada para baixo, ou na sua mão, como preferir. Uh, e tendo cada um as uh, suas cartas, podemos começar o jogo. O jogo uh, é dividido em 8 turnos, e cada turno tem 7 partes. A primeira parte é o saco. Uh, depois de termos baralhado durante o setup o nosso baralho de saque, tiramos 8 cartas, como estão aqui oito mais a carta do padrinho. Esta é um bocado mais grossa para vocês conseguirem distinguir. É de cartão. Ok. Pomos as feridas e os diamantes lá. Temos já os, os 8, as 8 cartas de saque. Na mesa podemos passar para a fase seguinte que é a escolha da carta de tiro. Uh, todos os jogadores vão escolher uma carta seja um dos 3 bancos ou os 5 cliques uh, e vão colocar de para baixo em frente ao seu, à sua personagem. Uh, depois de todos terem uh, escolhido a sua carta, começa a fase o seguinte. O padrinho vai toda a terra direita. Quem é o padrinho? O padrinho no primeiro jogo que vai ficar com esta mesa em frente à sua personagem é o jogador mais velho. Digamos que eu digo aí, que é o Shui. O Shui já está nas suas aventuras Star Wars há muito tempo. E já nas suas aventuras ele já tinha a sua pequenina Por isso, digamos que ele é o primeiro padrinho. E o que é que acontece? O Shui vai contar até 3. Quando ele contar até 3, toda a gente vai apontar para, para alguém. Um pequeno calzinho, vai ver o que é que eu estava a fazer. Uh, pronto. Digamos que o Shui aponta para ti, Tu apontas para mim e eu aponto para o Shui. Pronto. Estamos aqui esta terceira fase do nosso show que estamos todos a apontar para alguém. O Shui, como é um, o, o padrinho, tem uma habilidade especial. Ele pode mudar alguém uh, o disparo de alguém. Como eu estava a disparar para ele, faz sentido que ele diga para eu mudar para quem estava a apontar. Nós imaginamos que ninguém estava a apontar para ele não fazia sentido eu usar esta habilidade porque poderia passar uma pessoa que estava a apontar para outra pessoa para ele, mas como eu estava a apontar para ele digamos que ele me manda trocar de, de pessoa e por isso eu como estamos a jogar com 2 ou 3 só podia mudar dele para, para ti se tivéssemos 4 eu tinha a opção de, de escolher uma de duas pessoas e é por isso que o, que o jogo uma das razões que o jogo é para 4 no mínimo ok, depois de eu mudar digamos que agora estou eu e o Shui a apontar para ti e tu a apontar para mim, temos que tomar uma decisão. A decisão é se continuamos em jogo ou se desistimos. Uh, o, que, o que é desistir? Desistir é baixar a tua personagem e com isto deixas de poder ser lá um tiro, ganhar uma ferida, mas também deixas de poder tirar uma parte do saco. Mas digamos que uma, eu, apenas tinha uma pessoa a apontar para mim, decidia arriscar e continuar em jogo. Eu continuar em jogo, tendo uma pessoa a apontar para mim, uh, posso levar um tiro, ou, posso, ou a carta que a pessoa, neste caso, tu escolheste para disparar seria um clique. Se for um clique, uh, nada acontece, eu continuo vivo, sem feridas e tenho na mesma oportunidade de buscar uma carta de saque. Se for um banco, o que é que vai acontecer? A pessoa que levou o banco, digamos que neste caso o Shui, disparou contra ti e tu levaste um banco. Vais tirar uma carta de ferida, vais para a frente da tua personagem e vais, digamos, deitar o teu, a tua personagem e vais. Deixar de ter a possibilidade de tirar uma carta de saco depois de toda a gente que está em jogo disparar, uh, vamos proceder ao saco. Mas digamos que um, antes de irmos ao saco, digamos que o Xui estava a disparar e vocês, como tinham duas pessoas a disparar, não queriam o jogo, desistiam. Uh, as duas pessoas que tinham uh, a arma apontada a vocês não têm que mostrar a carta que escolheram, a carta tinha que descartar as cartas que, que tinham feito, que tinham escolhido, sem ninguém ver, por isso uh, há a possibilidade de contar cartas quando elas são visíveis, neste caso, como não foram visíveis, é mais difícil de saberes quantos cliques ou quantos bangs a pessoa tem. Uh, e tu desistindo do tiro, não vais tirar saque. Como é que se processa a parte do saque? Começando no padrinho e... No sentido, ao contrário dos relógios, cada pessoa vai tirar uma carta de cada vez. Por é. isso começaria o Shui, depois serias tu, depois seria ele, depois seria Shui, depois serias tu, depois seria ele, até as cartas da mesa, as nove cartas, as oito saco, mais o padrinho, terem sido uh, selecionadas. E o que é que cada uma carta faz? Uh, como podem ver, este jogo torno, uh, roda a tornea de dinheiro e no final ganha quem tiver mais dinheiro. Começaremos com a carta do padrinho. O que é que faz esta carta? Esta carta tornar-te a ti o padrinho. Tu escolhas, uh, se escolheres esta carta, é a única que não retiras uh, da mesa, apenas a viras ao contrário. E pegas uh, na secretário do padrinho e metes à frente ao teu personagem depois as outras as notas contam a mesma apenas mesmo como dinheiro as, as e é um sumatório final do, para ver quem tem mais dinheiro os quadros como podem ver não têm um valor monetário mas um, os quadros são é uma uma feature bastante interessante deste jogo os quadros valem mais quantos mais quadros tiverem como podem ver uh, se tiveres um quadro elas valem 4, mas já tiveres 4 já vale 60 mil uh, se tiveres 10 já valem 500 mil elas quantos mais quadros tiveres melhor e, e mais valem e podem mudar completamente uh, o vencedor do jogo depois temos os diamantes os diamantes para além de terem um valor monetário no final do jogo a pessoa que tiver mais diamantes vai ganhar este diamante que este diamante vale 60 mil digamos que para além de contares com o valor monetário que está impresso nas cartas uh, se, se fores a pessoa com mais diamantes, vais adicionar os 60 mil e depois temos estas duas cartas é a carta de bank, que poderá dizer que vais ao descarte uh, das cartas já descartadas e trocas um dos teus cliques por um bank sim trocar porque tu nunca podes ter mais cartas que, que, o número, que 8 menos o número de turnos que for, no primeiro turno tu vais ter 8, no segundo já vais ter 7. E nunca nenhum jogador pode ter mais que os outros jogadores ou menos. Todos os jogadores têm sempre o mesmo número de, de cartas de tiro. Por isso terás que trocar um, uma das tuas cartas. Se quiseres, posso trocar uma carta bem por uma bem. Ou se quiseres posso trocar uma clique por uma bem, que eu acho que faz mais sentido. E depois temos a carta de primeiros socorros. que te vai curar duas feridas, até duas feridas instantaneamente, esta carta não pode ser guardada. Tu mal pegues, terás que usá-la. Digamos que não tens ferida e é a única carta que sobra. Não faz efeito, pega tens de pegar mesma na mesma carta, mas vai diretamente para o escar sem qualquer efeito. Depois de toda a gente ter retirado o saco, acaba este turno e começa um novo turno. Digamos que põe-se outra vez 8 cartas na mesa, E voltamos, vira a carta do padrinho ao contrário e começamos outra vez com uh, a mesma, as mesmas ações que não foram passar. Mas neste momento, digamos sou o padrinho, peguei é na carta do padrinho do padrinho passado, eu serei o primeiro e serei o a ter a habilidade de trocar uh, a pessoa que alguém está a disparar. Uh, e o jogo... Uh, Acontecerá até toda a gente ficar sem cartas de, de disparo, ou seja, oito turnos. No final dos oito turnos, uh, toda a gente contou o dinheiro que tem, juntando uh, o diamante grande à pessoa que tiver mais diamantes e a pessoa com mais uh, dinheiro, nesse caso, vai ganhar. Puxera. Ok. No caso de empate... Uh, a pessoa dos empatados, que tiver mais feridas, é o vencedor. Ok. Eu disse-vos que havia mais umas cartas. Vamos falar dessas cartas agora. Uh, Tenho aqui do lado... No início do jogo, caso queiras, podes, podes distribuir cartas de poder. Cada um dos jogadores Vais baralhar estas cartas e vais dar uma a cada jogador. Vamos ver o que é que não sai. São públicas desde o início do jogo. Eu tive o doutor. Se eu em algum caso desistir do, do disparo, quando estávamos a apontar as armas, eu decidi deitar o meu, o meu, a minha personagem e não as arriscar, eu curo uma das minhas feridas. Digamos, o Shui seria... o puto, ou a criança, como vocês quiserem chamar. Eu gosto bastante de, de esta, desta carta. Quando toda a gente dispara para alguém, ele espera toda a gente disparar e só depois a é que dispara. Só depois é que aponta. Ele só aponta depois de toda a gente apontar. Enquanto no jogo normal, toda a gente aponta ao mesmo tempo, ele uh, espera e só aponta no final. E tu serias o fofinho, o giro, como quiser chamar. Uh, se tu tiveres uh, na altura da partilha do, do saque, tu antes de qualquer pessoa retirar, uh, antes do padrinho retirar a primeira carta de saque, se houver uma carta de 5 mil, digamos, neste caso havia, Tu antes de começar toda a gente a tirar, tu tiras logo uma, uma de 5. Tu tens logo 5. E depois começa a ordem normal da partilha de saco. O padrinho começaria primeiro, a pessoa ao seu lado a seguir, a pessoa ao seu lado a seguir e assim por diante. Isto, basicamente, uma forma muito simples, é como é que se é o cash and bag. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, deixa o teu like, deixa o teu comentário com a dúvida que eu respondo. Uh... Partilha, se achas interessante, se achas que vai poder ajudar alguém. E, claro, espero por ti no próximo episódio. Até já e adeus.